Olá tudo bem, veja neste vídeo sobre Inibum Caps, Inibum Caps funciona mesmo, emagrece mesmo ou é propaganda enganosa? Mas antes já se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Inibum Caps funciona? Sim funciona mesmo! Inibium Caps é um suplemento alimentar em cápsulas que inibe o apetite. Ele é totalmente natural, composto de vitaminas e nutrientes que contribuem para o combate do sobrepeso e da obesidade. Além das cápsulas de Inibium Caps, você também recebe toda a orientação para melhorar a alimentação e ter uma vida mais leve e saudável, contribuindo ainda mais para o emagrecimento. Inibium Caps reduzem até 93% a fone. Em apenas 5 semanas já possível eliminar até 11 kg. Inibium Caps é natural e sem contraindicações. O suplemento mais eficaz no mercado para quem quer controlar o apetite e emagrecer. Nós sabemos que existe muita propaganda enganosa no mundo do emagrecimento, mas com certeza o Ingun Caps não faz parte deste mundo. Trazendo resultados realmente incríveis para seu corpo, emagrecendo de verdade. Alerta! Ficou interessado em emagrecer mais rápido e sem remédio controlado? Aposte no suplemento natural, livre de efeitos colaterais e que inibe o apetite. Inibium Caps traz inúmeros benefícios para a saúde e para a perda de peso. Se busca emagrecer de verdade, sugiro que acesse o link na descrição do site oficial do Inibium Caps com desconto incrível. Até o próximo vídeo.